Ah. É, é. Bom, é isso aí. O medo subjetivo e não objetivo, há uma forma de projetar a realidade tendo como habilidade a realidade e não definitivamente o real, como versatilidade ou o verso do verso. É complexo conseguir se dissociar ou ter grau de consciência para se dissociar e perceber que está associado tanto aspectos do ambiente comum, tanto aspectos subjetivos de influência e confluência do passado e padrões remanescentes de outras épocas e fatores dos quais há uma grande conjunção formando o que é real, formando como se percebe, qualifica e quantifica o real. Traduzindo o realismo de maneira objetiva, contudo, aferindo aos aspectos de associação, coisas como prioridades benéficas, humanidade e humanismo. Fatores esses que são repletos de dados para serem agenciados e priorizados no presente. Deste modo, presenciar o presente diante de fatores e aspectos fundamentais e funcionais para si geram uma projeção. Ao contrário do que ocorre comumente, que é uma introspecção dos medos e repressão, gerando uma não vazão do fluxo natural e essa não naturalidade como habilidade gerando zonas de convergência, inflamação e doenças, problematizando o hábito e fazendo do hábito um vício, uma tentativa de alívio. Tendo todos esses aspectos como fundamentos e aspectos fundamentais, temos uma expressão de fundamento e objetivo natural, coeso, coerente. E a linguagem da verdade, em verdade, segue o fluxo da própria percepção da maldade e autenticidade, com limites claros e objetivos. E não pense que você vai acordar um dia e despertar e ver todo mundo diferente. Você vai moldando sua visão do mundo dia a dia. Momento a momento. E desse momento você irá ser. E essa liberdade será fluxo. E o fluxo será naturalmente abstraído e também projetado, percebido. E meio para interação, evolução para o bem-estar inato dos indivíduos e da comunalidade, das funções e dos objetos e da objetividade. E assim, naturalmente, focando em si de maneira egoica e exercendo o egoísmo associativo de maneira objetiva, subjetiva, tendo a temática da objetividade, a tranquilidade e serenidade Confluxo na naturalidade e bem-estar. Paz, seres, paz.